Se quiserem dispor as vossas plantas trepadeiras e suspensas de formas mais criativas, venham ver. Aqui tem um charrio que já não uso. Vou-lhe dar uma segunda vida trocando a roupa pelas plantas.